E essas fotografias, essas imagens aí, é tudo feito por arte digital. Não existe esses, essas imagens aí. O que os cientistas captam são, são raios, são chuviscos. Não tem essas fotos com essa nitidez toda aí, não. Isso daí não existe. É Tudo chega foto por som aí de milhões de anos-luz. A gente não tem nem noção do que acontece nesses lugares aí. Mas é um passo na caminhada do estudo do mundo que a gente nunca vai conhecer e que nunca vai fazer parte do nosso dia-a-dia, nosso dia, né? São coisas muito distantes. A gente pensa, pô, por que os caras põem as fotos tão nítidas assim? Não existe, não tem como fotografar uma estrela a 5 milhões de anos-luz. É muito tempo, é muito longe. Né? Então eles fazem essa notícia para incrementar aí o, o, o mercado de quem gosta de ver, sonhar, né? delirar com um mundo que não existe e tal. Mas é legal. Não sabemos o que é, passa por outro lado do mundo, não sabemos nem o, como está a vida na lua e o que, que tem aí, né? Se tem ou não tem. Nós não conseguimos nem explorar o nosso próprio planeta. Quanto mais explorar um astro tão distante, que nem Marte, agora está no alvo da mídia, né? Ah, não sabemos, a nave é pequena, é menor que um carro. Poxa, você tá num carro para você vasculhar um bairro aqui em São Paulo, já é difícil. Imagine você tá em Marte, numa navezinha pequena que anda um quilômetro por hora, nem isso. Então, a gente chuta aí, vai levando, né? É bom incrementa aí o mercado aí deles, né, da ciência. Mas não serve pra nada. A verdade é essa. É só pra gente sonhar mesmo e desviar a atenção da realidade que a gente tem aqui no mundo atual. Mas quem não quer ver não veja. Isso aí.